da Meire, Dirce... Fagione. Faxione. Fagione. Fagione. Ô oh, Dirce, que, que coisa boa poder conversar com você. Quem é que é o seu pai? Como que chamava? Pedro Fagione. E a sua mãe? Claudemira Costa Fagione. Fala dos seus tios. Quem é que eram irmãos do seu pai, do seu Pedro? Irmão do papai? É. Não, o irmão do papai era o Valdo. O Valdo mais quem? O Valdo... Jacó, Antônio, tem, tem bastante, mas é... Você conheceu o avô, o pai dele? Não. E a sua avó, a mãe dele, Também, a não, esposa ele vieram, dele? Eles vieram da, da Itália, muito, ele veio da Itália muito novinho e veio com a, tia, com a minha tia, de modo que as avós já tinham morrido. Ele contava história lá da Itália, não? Não, ele não contava porque ele veio novo, ele né? Ele veio recém-nascido. É recém-nascido. E aqui ele morou aonde? Em fazenda? Morou só aqui em Franca, nessa rua aqui, Campos Salles. Morou ali nessa casa ali. O oh, Dirce, o reverendo Nicanor morava era aqui, aonde que é esse, esse estacionamento? Aqui, ó, ó, onde que era o estacionamento? O, o Nicanor É, morava past... aqui. E o doutor William? o doutor William Azus que, que era o advogado gostava de fumar um cigarro o irmão do doutor Aldo Aldo não, o doutor Aldo eu conheço o outro não conheço. era o advogado irmão dele ah. você lembra muito da dona do São Pedro Nunes Rocha né demais a dona branca eu resíduo, da eu esquina né e eu sou Eugênio Castro Loporani quem? Eugênio Castro Lipporoni. A família Liporoni não conheceu o doutor, os mais novos, o doutor... Fábio. Fábio. E o outro irmão dele. Eugênio. Castro. É o Castro. Eugênio. É Castro Eugênio Liporoni. Ele foi meu professor na Faculdade de Direito. Você foi professora, né? Professor de História. Lecionei 30 anos. Aqui em Você foi colega da Dona Branca, né? E ela foi minha professora na faculdade. Ah. eu fiz o, o, o professor, primário, Mário, depois formei, passaram um tempo eu fui fazer História. Criou a faculdade aqui em Franca, então eu fui fazer História e a Dona Branca foi minha professora eu sou o Pedrinho Nunes. Sou Pedro Nunes, não foi? Ele era matemática. Você estudou aonde? Aqui no, no Torquato, Caleiro? Como? Você estudou aqui no... Eu fiz até o, normal, até o curso normalista aí. Depois a faculdade, eu fiz lá na faculdade de filosofia. Você lembra de professores? Como? Professores seus daqui, daquela época. Professores. O que é que tem eles? Você lembra de o nome de deles? padre Romano Machado, Dora Branca, o professor José Nunes Rocha, e tenho um punhado, você sabe, saudosos ah, professores. Que coisa boa, né? Você tem uma história, né, Dirce? Tem. É. Você conhece muito a minha esposa, né, a Meire Posse. Quem? A Meire Posse. Ah, sei. Você era muito amiga da Olga de Faria, que era professora de Educação Física, né? A gente conhecia todo mundo, era muito amiga de todos. Eu vou embora que eles estão me esperando. Se você quiser, eu posso te levar. Eu vi que você, você morou ali, é, o doutor. Eu nunca saí dessa rua. Eu morei ali nessa rua, aqui na terceira casa, onde eles desbancharam e depois o papai comprou lá, passei para lá, nunca mais saí. O, e o papai dizia assim, no tempo que ele comprou, era isolado ainda. Ele disse assim, aqui, falou para a mamãe, aqui, nenê, vai ser o centro de Franca. Você vai ver com o tempo, e de fato, Franca cresceu para lá, nós estamos no centro de Franca sem querer. Sem querer. Ô, ô Dirce, mais um pouquinho aqui, só um pouquinho. É, quem são os seus irmãos? Nelson, Batista, Jairson, José, Roberto, Isilda e eu. Mas todos são falecidos, com exceção do, do, da Isilda, do José Fajônio e eu. Você fica em que lugar nessa família? O mais velho, a mais, mais nova? Eu fico na turma dos mais jovens. Dos mais jovens. Tem o Roberto, o José e depois eu. O seu pai faleceu com quantos anos? 84 anos. Oit... Ele, meu trabalhava meu mãe, 96. 96? Ele trabalhava com o quê? Minha mamãe com 96. 96? Ele trabalhava com o quê? O papai dele era aposentado, né? Ele era aposentado? Era aposentado. Aposentado do calçado ou não? Não. Ele... Aposentado do trabalho manual que ele fazia, depois quem, quem aposentou por calçado foram os meus irmãos, né? O Nelson e o Batista. É, disse mais um pouquinho, me fala do Cariolato, Bonaventura. Quem? Cariolato. Ah, do professor era nosso vizinho. Vizinho, que era Nossa, da esquina. Vizinho, uma pessoa muito boa, muito Prestativo. prestativa e outra, ele era muito, assim, interessado pelas coisas da Franca. Deixou uma história bonita, né Dirce? Deixou. Deixou uma história bonita. Eu estou conversando hoje, dia a dia, que dia que é hoje? 8 Hoje, hoje o... é oito da manhã, nove. Oito de, de, de julho, dois mil e vinte Ô Dirce, eu fiquei muito contente e vou a fazer esse registro. O Ronaldo. Felicidade, Ronaldo. Ó, oh, Deus te abençoe. Você ficou solteira? Solteira. Não, fiquei com a mamãe até ela morrer. Mamãe morreu noventa e quatro anos. Você foi companheira, sim, sim. amiga, você ficou na cabeceira dela? Na cabeceira Me dela. Me fala uma coisa que ela gostava de fazer, de falar. Doce, eu adorava fazer doces quitandas para os netos quando eles chegavam. Olha, tem biscoitinho, tem. Eles e tudo. Então, até tem uma historinha muito engraçadinha de dois sobrinhos meu. Eu estava assim no alpendre. Encostar. E eles dois chegaram. Um estava comendo uma coisa, o outro. Francisco, o que você está comendo? Aí falou assim: estou comendo pão. Ah, me dá um pedaço? Ah, pede para ela. A conversa dos dois: pede para ela. Pede para ela. Então ele foi lá pedir o um pão para ela. A mamãe era muito festeira, festiva, festeira não, festiva. Gostava muito de festa, fazia as coisas, não tinha preguiça de fazer quitandas, doces. E. E era, ó, oh, oh, Dirce, eu fiquei muito contente. Eu estou apertando a mão aqui, que é uma mão muito abençoada. Né? Fica com Deus. Que tem muita história. Você é muito especial, viu? Deus te obrigado. abençoe. Isso é bondade. Eu vou filmar você andando. Que eu acho a coisa mais chique, eu não mando. Eu tenho 30 Vai tri... em casa uma hora tomar um café. Eu vou lá. Sabe quem é que era meu amigo me chamava muito para ir lá? O Carlos Lima, que foi seu vizinho quem? ali. O ah, Car... sou o Carlos. Sou foi Carlos. Foi uma perda. Eu moro, eu sou vizinho, sou do lado de cá. Lá. Foi uma perda grande, viu? Uma perda grande. Uma perda amigo beleza. da gente, né? Deixou uma história tá bonita. Móvel, muito... Ele, é... Ele é muito especial. Muito, especial. muito especial. Ó, um abraço. Fiquei muito contente. Muito obrigado. Falou, obrigado. Fala, Rafaela. Eu levo. Eu tô no centro aqui, vai demorar um pouquinho. Falou? Ah, uns cinco minutos. Eu vou buzinar, eu vou buzinar. Se eu não tiver eu vou embora. Então tá, tchau. Quem? Já tô indo? Já, já. A minha neta. A minha neta é um, um luxo. A minha neta tá no começar agora o quarto ano de medicina, a Rafaela, tem que levá-la para fazer uma caminhada. Eu estou hoje feliz de ter registrado essa história com a Dirce. Que coisa boa, que coisa boa. A Dirce, paixão. A senhora fica carregando peso? A senhora não quer que eu leve essa sacola... Ah! Um abraço! Eu tô aqui, ó! Pertinho! Vamos lá, vamos lá!